É muito importante lembrar que nós temos algumas providências que são preliminares. O candidato só vai poder iniciar a sua arrecadação financeira ou de bens estimáveis, uma vez que uma campanha não envolve só recursos financeiros, envolve também aqueles empréstimos, sessões gratuitas, serviço voluntário prestado. Tudo isso só pode acontecer após o cumprimento dos requisitos preliminares da campanha. Quais são esses requisitos? A conta bancária aberta com o CNPJ adquirido quando do registro da candidatura e o SPCE, que é o sistema de prestação de contas eleitorais instalado para a emissão dos recibos eleitorais. Sem o cumprimento desse mantra, como eu chamo, não há que se falar em qualquer tipo de arrecadação. A gente sabe que uma forma permitida prévia é a arrecadação por meio da vaquinha eletrônica, a vaquinha virtual, o financiamento coletivo. Mas essa é uma permissão que começou no dia 15 de maio, para todo pré-candidato, só que esses recursos só vão chegar à campanha quando esses requisitos preliminares estiverem cumpridos. Então, o importante é que vocês não esqueçam de tomar todas as medidas possíveis para que os seus assessorados ou vocês candidatos que estejam assistindo não tenham problemas por arrecadação antes das condições preliminares terem sido cumpridas.